Hoje não vou falar muito porque estou surpreso. Estou surpreso com o meu convidado. O meu convidado é... Vamos lá, eu acho que é um é um milhão, em Angola. Então, bateu o interesse, como, diz no, como se diz no Brasil, pintou o interesse em querer saber quem é a pessoa. Fui nas redes sociais do meu convidado e fiquei tipo... Oh, shit! Quem é esse miúdo? Que porra é essa? Eu sou o maior e melhor? Como assim? O resto tem um milhão aqui, tem um milhão aí, vai numa publicação, tem 100 mil likes. E logo já lhe mandei uma mensagem, sabem como é que eu funciono. Eu quando vejo alguém bom na sua área, vem cá, tem que estar ao meu lado, os meus tem que andar junto, ok? Então, o puto é bom, o rapaz é bom, talentoso e tem o engajamento dos diabos. Então, bora lá conhecer o meu convidado de hoje, Batista Miranda. Seja bem-vindo ao Fly Podcast. Já? Ah sim, já começamos Já começamos, estamos ah, aqui Ah, eu só queria saber se já começamos mesmo hum. Hum. Olá pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo no canal Meu nome é Wilson Fofinho, o mais bonito de Angola Olha, hoje estamos com, uma, com um cenário de câmera diferente Como vocês viram, eh, hoje vamos falar, vamos reagir ao vídeo Batista Miranda, yeah, no podcast Squad E yeah, eu vou dizer uma coisa, como vocês viram Batista o youtuber mais humilde, né, isso porque nós vamos reagir e vamos ver muita coisa, muita coisa que aconteceu durante o podcast e meu Deus sou mesmo do podcast. olha eu baixei o vídeo e o vídeo tem 3 horas mas eu resumi ele em 6 horas em 6 minutos e 31 segundos então vamos lá começar pois é muita coisa que nós vamos ter e você já viu, antes de eu continuar, por que você deixa like, comenta e compartilha. E o que que você acha desse grande YouTube? Yeah. Ah, fala, seja bem-vindo, né? Oh, Olha, muito against. obrigado. Hum. Tô, tô tô, aqui. Para quem não sabe, eu tô aqui, mas tô nervoso. Estás nervoso porquê? Porque você é meu rival! Ah, achas? Estou a te olhar assim, minha vontade é te bater já, <risos> partir já para cima, é? Yeah. Para quem não sabe é meu rival? Em termos de YouTube <risos> em si, mas... Estou nervoso ao mesmo tempo feliz por estar aqui. é uh -huh. yeah, porque eu acompanho o podcast. Exato. E sinceramente, já sonhei em estar tá aqui, hoje eu estou aqui, então... Mas calma, mas você já quer pensar em meu ba... Deixa quantos anos? Ah? Deixa quantos anos? Ei, hey, Daddy? Eu ah. nem revelo no ah. meu canal, se vou revelar aqui. Não, foi forte a dica que tu que tu pagaste para estar aqui. Ah. Mas não pagaste porra nenhuma. <risos> Você, você, você vai me comprometer para Não, desculpa, eu sou assim. Tá desculpa, sou assim se, essa é meu, se essa é a minha audiência, eles sabem como é que eu uh -huh. sou. E eu gosto muito de brincar uh -huh. e eu sou mesmo assim de brincar. Se calhar essa, essa, essa cena de brincar é que volto a atingir números do gênero, não é? Yeah. Olha, eu queria parar aqui por Porque sei lá, normalmente quando a gente vai para um canal, muita gente vai e exibe. as coisas que tem que mas se vocês repararem só até aqui, eu não vejo o Batista a ser outra pessoa, não ser o que ele é. Para quem segue o Batista nas redes sociais, Twitter, WhatsApp, Instagram, ele sabe muito bem que o Batista é alguém muito, mas muito mesmo E pelo que eu vi, pelo que eu vi no Batista, eu acho que ele teve uma performance muito boa, uma performance que me admirou bastante. Isso porque, sei lá. Isso porque sei lá, porque ele teve uma performance durante o, o, vídeo, do, durante o vídeo olha, desligou o flash da câmera, estou a ligar de novo porque aqui não há muita qualidade de imagem, então é necessário que esteja ligado. Estamos yeah, tá agora ligado de novo. Estamos a lutar também contra isso. ter mais qualidade do vídeo. Então vamos continuar, vamos continuar. E yeah. tá, bata a curiosidade, de, olha, quando a minha filha perguntou me hoje durante o dia se eu assistiria podcast porque ela havia mostrado no WhatsApp e uh -huh. eu disse-lhe que sim e ela Você perguntou com quem. A eu eu estava esperando que, que respondesse. eu respondesse. Ah, acho que não conheço. Mas é com é um é, rapaz é, que, tem que tem muitos números no YouTube. Ela disse, o Batista. Eu disse, sim, é eu sou fã dele, eu sei dele no TikTok. Eu disse, porra, a sério? Para quem não, está, não conhece o Batista, o Batista é uma pessoa que começou o seu canal, ele durante o vídeo contou, mas eu vou fazer um resumo vídeo O Batista e por que contou a reagir o vídeo do Batista. Ele, como, ele começou a, a fazer YouTube já há um bom tempo, mas segundo ele diz que em 2017, abriu o seu canal, que está até agora, e ele faz vídeos como se, yeah, ele não está preocupado se vai ficar famoso ou não. Vocês vão me acompanhar e vão perceber coisas do canal, coisas da entrevista, que eu me admirou bastante. Ele é muito humilde, porque, para uma pessoa que tem os números que ele tem no seu canal do YouTube e outros sítios, sei lá, a forma dele está meio que normal, ele está a ser ele mesmo, porque eu consigo notar isso. E isso me chama muita atenção, porque nem todos os youtubers agem desse jeito, conforme a missão. Eu sei que se calhar o Fly vai passar a convidar outros Youtubers E vocês vão perceber que a performance de outros Tomara que seja igual Mas o Batista, eu admirei muito a sua performance Porque sei lá, ele pareceu ele mesmo, tá sabendo? Não inventou nada, ele é brincalhão, pareceu ele mesmo E isso, sei lá, de qualquer jeito Gera um certo reconhecimento E dá para entender que ele como pessoa está bem porque muita gente com fama, muita gente com, com, com vários números no YouTube, vários números no TikTok, chega a, a se exibir quando é chamado num canal previsível. Isso é uma, uma grande honra, poder ver o maior YouTuber de Angola num canal, num canal de, do outro YouTuber, e a ser humilde. Mas eu não vou falar muito, vamos continuar, porque eu estou a... F Por que, que eu estou a reagir a esse vídeo? É que me admirou muito a performance dele, eu tinha assistido o Flat Podcast e tenho visto pessoas ali, porque o Podcast, é, o Fly, ele tirou esse canal para exibir coisas dele, para entrevistar para entrevistar músicos e tudo mais. E você vê que, sei lá, você consegue perceber o orgulho em certos, em certos convidados. Mas vamos continuar, você vai perceber porque que eu estou a falar isso. Que independentemente dos números, ele continuou ele mesmo, até porque ele diz que não liga não liga com os números mas vamos continuar sempre ele, gosto de lhe ver e depois ela fala da da minha prima que tem, que, que tem quase a mesma idade minha prima é muito, geralmente mais velha uh -huh. que as duas a minha prima a minha prima que me comunicou que o papá postou no estado que vai estar com o Batista hoje em casa yeah. e é e só Ariane falou do do, do, do podcast hoje eu fui lá ver nós somos fãs dele seguimos o, o, o os TikTok dele ela disse oh eu fiquei tipo impressionado né yeah. que Pronto, os miúdos estão atentos ao teu trabalho, aquilo que tu tens feito no que toca entretenimento e essas cenas de redes sociais. E gostei, gostei de saber. Yeah. Inclusive, apresentei te lá embaixo. Ela ficou assim meio tímida. Yeah. Eu, eu, eu também não tinha essa noção que o meu TikTok era muito visto aqui uhum. em Angola e também, principalmente em Luana. vezes uhum. vejando na rua pessoas, no TikTok. tenho 800, quase 800 mil pessoas. Não, quase 850 mil. Não, calma aí, espera aí. Pera aí. Ah? Tirar gás e mais? Tu tens no TikTok mais de 800 mil ou 80? 850 mil É mentira! Não, porra não, não faz isso! Não, nem em Não, achei! É se botar 800 no TikTok. Tok! Porra! Porra! Yeah. É de milhão, né? Tá? É de milhão, né? Não, de é mil. Milhão, e, ah, o M é de, de, de, de milhão, milhões, 11 milhões de curtidas. 11, milhões, 11 de curtidas? milhões de curtidas? É assim. Olha, e o mais agravante nos no, no, no seus, no seus vídeos do TikTok, precisamente do Facebook? Eu acompanho mais o Facebook e do YouTube. Eu vejo que o, o Batista tem feito algumas, algumas coisas que jamais eu faria. Eu queria começar o vídeo com alguma maluquice que normalmente ele faz, porque gravar vídeo de pessoas do tipo, pessoas grandes, porque o Flávio e o Spring Batista. São pessoas grandes no YouTube. E quando eu queria fazer, gravar assim no início do vídeo, eu pensei o que eu poderia fazer. E eu vi que não, cada um mesmo tem sua vibe. Cada um mesmo tem sua vibe. Ela vai me desculpar porque está toda hora a desligar o. Como é que é essa cena aqui? Olha lá. Porque eu estou usar aqui para usar uma luz, para poder melhorar a qualidade de imagem Mas vamos continuar dizendo. Eu dizia que eu tentei começar o vídeo com uma maluquice, mas não consegui. Isso porque, sei lá, a área mesmo dele. Sei lá, é mesmo ele, ele disse que gosta de alegrar as pessoas conforme. Mas só, eu não digo maluquice, eu digo maluquice porque são, são coisas que se dependesse de mim, eu não faria. Né? Não faria, não porque não, não, fosse, não sou capaz, não. É que cada um tem a a sua área. Mas vamos comigo. Eu não uso o TikTok sim Não tenho Tik Tok. Ok. Yeah. Então essa é a minha questão. É possível, a partir yeah. de Angola, é Benguela, Luanda e qualquer parte do país, viver do YouTube? É. Yeah, hey. Eu não tinha essa noção. É possível viver é, do YouTube. É. É Hoje tu vives do YouTube. Sim. Eu não. Viver do YouTube. É, é tipo. Está a ah, focado do YouTube. Não tem mais outro trabalho, a não ser gravar vídeos. É, é e ah, yeah, eu Acho que isso é que é viver do YouTube. Olha, eu, eu sei que vou cortar muito o vídeo. Mas assim, é, no, normalmente nós no angolanos temos a tendência em pensar que não é possível viver de YouTube ou não é possível é, viver da internet cá em Angola. Eu queria falar para os meus amigos que estão a ver esse vídeo por causa do Batista e São Angolano, e dizer que, olha, é possível viver de YouTube. Porque, meu, se você colocar como nacionalidade, como o local onde você vive em Angola, dificilmente o YouTube vai poder olhar o teu canal e poder monetizar. Muitos não sabem o que é monetizar. Monetizar é uma ferramenta que o YouTube levanta no seu canal ou, ou no canal de criadores de conteúdo que tenha mais de mil inscritos e mais de quatro mil horas de visualização em um ano. Mas esse, esse, essa monetização só é possível, só está sendo possível para aqueles para aqueles países que fazem parte, né? são fazem parte da parceria do YouTube. E eu, eu, eu fiz eu trouxe esses resumos do do, do vídeo porque porque dá para entender três coisas no vídeo, do, na, na reportagem né? do, do Batista Miranda. Uma delas é que ele revela que é possível, que ele alimenta os seus familiares, que ele alimenta a sua casa com o YouTube. Ele sustenta a sua casa com o YouTube. E que é possível viver do YouTube, é possível viver de qualquer rede social a nível a nível mundial. Qualquer rede social é possível de viver. Como, viver mesmo tipo, ter salário, tem mesmo salário. O teu papel é só fazer isso, mas vamos acompanhar porque... Quem está a falar que é possível é o Batista. Se estou a explicar aqui algumas coisas que nem todo mundo sabe e clicou, chegaste aqui de paraquedas, estás a ver o vídeo, então vamos embora ver, vamos continuar. Eu, realmente, agora sou vivo disso. A nível de eu estou a falar mais na perspectiva de, de retorno no que toca ganhos. Dá para viver do YouTube? Dá. Tu tens uh, feito. Uh, tens, tens pago contas com dinheiro do YouTube? Pago, mas nenhum canal em Angola tem 500 mil, ou momento não tem 500 mil. Uhum. Mas tu és o YouTuber, aqueles que yeah. focam o trabalho, o tipo de conteúdo aqui no YouTube. Tu és o maior, o uhum. com mais seguidores. Uhum. Não importa de onde vêm os teus seguidores, se eles existem, tu és o maior. que yeah. dar aqui o mérito. Como é que tu te sentes nessa posição? É muito, é muito difícil alguém. Tipo, tipo sinceridade mesmo. Uhum. E diz que uhum. não, atenção, não, suporta, tipo, não presta atenção, tipo, não, nesse, nesse, gente, que que não muita atenção. tipo Nesse. nesse. Nessa cena de ser maior. Não presta muita atenção. Olha, está a, ver, está a ver o que está acontecendo aqui. N nesse, nesse... Um é uma, um youtuber, não muita o não é o atenção tipo... youtuber de Angola tá essa cena ser não maior Não presta muita atenção em coisas de, de, de números, De ser famoso, essas coisas do tipo Porque isso é uma das coisas que me motivou muito em fazer esse vídeo Em reagir a esse vídeo não muita atenção. Eu sei que a reação não estava tá muito boa Porque é o primeiro vídeo que eu reajo Na verdade eu reagi a esse vídeo Porque mesmo na reportagem completa É uma das formas que fez com que o seu canal crescesse reagir a, a vídeos e a pessoas grandes, reagir a, a, a coisas, a culturas de outros países, principalmente do Brasil, isso deu crescimento no seu canal, reagir aos que já são grandes. Eu quero reagir a duas pessoas aqui. Eu queria felicitar ao Flash Squad, que tem, ele, ele convida as pessoas, porque estar ali no, no podcast do Flash Squad não é exatamente, não é igual a estar num no, no, no canal televisivo. Porque, no, porque a pessoa ali age do jeito que é. se Deve ser, se calhar, o Batista tá agir de uma forma assim, natural, por ser, por ser em casa, por antes da entrevista ter contato com a família do Fly, com os amigos. E isso fez com que ele, como convidado, se sentisse normal ou se sentisse, é, digamos que, natural para ele ser o que ele é. Porque durante a entrevista ele revelou que é humilde, Durante a entrevista, ele revelou que ele não se importa com certas coisas que muitos youtubers que estão a começar agora se importam. Na verdade, quando eu comecei, eu me importava primeiramente com, com números. Porque o número vai te dar fama. E ele não está preocupado com fama. O Batista é o representante dos youtubers, para você que não sabe, dos youtubers de Angola, no Brasil. Se, o canal, se os brasileiros quiserem falar os youtubers de Angola, a primeira pessoa que vai entrar em contato não vai ser o Fly Squad, não vai ser uh, outros canais, vai ser o Batista. E vamos continuar, vamos continuar, porque eu pude perceber muitas coisas durante o vídeo, durante a entrevista, que o Batista não está preocupado em... Ele aí está a ser o que é, até porque durante a entrevista a mãe dele liga para ele, e ele conversa, e a gente ouve uma coisa normal, natural. Dá para entender que o seu crescimento é natural, o seu crescimento é algo que está a fluir, no YouTube. Vamos lá. Um grande trafaleiro. Imagina os novos que estão a começar agora no YouTube. Também não gosto de me titular como maior. Se bem que os números mostram isso, mas eu não gosto de me titular. E nem gosto de tocar nesse assunto, tipo, ah, você é maior. Não gosto. E yeah, pra... Eu realmente não gosto. Deixo assim da forma que está. Faço o meu trabalho. Presta atenção no meu trabalho, isso pra mim é o que importa. Uhum. Do que prestar atenção no tipo, ah, sou maior, sou maior. Não, não gosto. Não presta atenção nisso. Então é desnecessário isso. Pra... Então quer dizer que tu não ligas os números? Não, ligar eu ligo. Uhum. Mas, tipo, não gosto de mostrar que eu ligo. Porque se você mostra, tem aquelas pessoas que... Já teve pessoas que me olhavam e falavam, ah, se dá porque tem x tal de números. É a... Assim porque tens estado de número, mas não, às vezes não é isso. Mas isso é problema delas, não é? teu? Sim, é problema delas. Mas não és assim porque tens números, não é? Não, não sou assim. Tu não tem várias porque tens números no YouTube. Não. não. Tá. Normalmente é isso que acontece quando nós somos, temos alguma coisa aqui na banda, aqui em Roma. E que as pessoas juntam nos pelo que temos ou pelo que somos. E nós vemos que, sei lá, é bom quando um grande não liga o ser grande. Em qualquer parte, em qualquer parte, pode ser na igreja, pode ser no trabalho, pode ser na família, quando a pessoa tem ie e não liga, porque é, isso é bom. Eu digo que o Batista, antes dele ter, ter estado ali, o seu canal não tinha 400 mil, não tinha 400 mil, mas vamos procurar porque, perdão, porque eu tenho aqui a imagem, eu tenho aqui a imagem, para além dessa imagem né, da capa, que ficou aqui a usar para além dela eu fiz eu tenho imagem de todos eles já eu não, não lembro onde é que eu tirei porque já, aqui tá nós temos aqui uma conta do batista eu acho que isso é no instagram se você olharem bem no instagram ele tem 424 mil seguidores e ele tá a dizer isso olha o que ele tá dizendo eu não sou vaidoso infelizmente só o que tu mencionaste aqui na banda a gente está de número mas não às vezes não é isso mas isso é problema dela uhum. mas tipo não gosto de mostrar que eu ligo, porque se você mostra. Tem aquelas pessoas que eu já teve pessoas que me olhavam e falavam, ah, se dá porque tem X tal de números. Yeah. Eu vou mostrar a outra conta dele. Vem. Aqui eu acho que é no YouTube, que agora tem 400 mil inscritos, mil subscritores, E nós vamos ver aqui, eu acho que é no, no Twitter. Ele tem 750. Vocês estão a ver o número, eu não vou ler mais o número. Vocês estão a ver o número. É, temos a seguir aqui é no, TikTok. no tiktok no tiktok ele tem 890 eu não sei se esse número é o que 898 oi esse número aqui, 898, ué, esse número aqui. acho que esse é de mil. não é de 20 é de Acho que aí no, o número está nos 800, não está no. Ou foi estar tá nos 877. Quando subir para 900, aí vai de novo. Mas é, é muito número para. Isso pra... é 890. Hum? 898 milhões. Deve ser milhões. Não sei se esse capa é de que. Acho que é de mil. Mil e, e. Acho que é mil e aqui 800 seguidores. Yeah. Acho que é isso. Lembra a outra conta dele? Essa conta dele é do. Acho que aqui é no Twitter. Aqui é no TikTok e aqui é no Twitter no Twitter ele tem 101 eh, 101 mil e eh, 101 mil e 40 seguidores e 400 seguidores yeah, e 40 e 400 seguidores é muito número é muito número é muito número para ele agir desse jeito com essa humildade porque nós vemos que os youtubers da banda os que estão a começar agora eles agem eles eles mostram que sei lá mostram que tem mostram que são e quando vão num programa televisivo às vezes pisam uns outros eu cortei muita coisa mas o Batista durante a sua entrevista ele durante a sua entrevista ele ele fez menção das pessoas que o ajudaram a crescer no YouTube faz menção de pessoas que fizeram crescer e isso é, é muito bom para alguém que está a começar agora é muito bom ué não faz tá muito barulho não faz tá muito barulho está gravado <risos> Yeah, e então é muito, é, muito, é, muita, é muita humildade para alguém que está a começar agora, porque, sei lá, eu não consigo vê-lo, não consigo vê-lo pessoalmente. Eu conversei com ele e eu disse para ele, eu vou reagir ao seu vídeo, vou reagir ao seu vídeo e não expliquei com vou mandar o link dele e eu quero dizer alguma coisa para o Batista. Batista, você é uma pessoa muito humilde e eu te admiro muito com o YouTube, eu sei que você vive em Benguela, vive com o e... Eu como estou para ir para Portugal, e se eu emitir o visto pra, no Brasil se eu emitir o visto no, em Benguela, eu vou fazer os possíveis de encontrar-se contigo, porque você mesmo deu o endereço da tua casa. Você mesmo é que deu o endereço da tua casa, então é isso. Mas eu queria, eu queria hoje dizer o seguinte, o, o Quad, é uma pessoa que começou do baixo, e ele quando vem para ter, ter, ter, ter contato ou ter encontro com um youtuber novo, Sei lá, ele mostra a realidade do coração dessa pessoa, sentando ali. E eu queria felicitar o Fly Squad. Quer dizer que, olha continue assim a, a, a, a abençoar, porque isso é uma bênção. Abençoar os youtubers, abençoar os novos talentos na tua área, na, em qualquer área. E eu vejo que, eu vejo que isso é, vai te fazer crescer. Vai te fazer crescer muito. Porque não é normal, não é normal não é normal Nós vermos pessoas agirem assim pessoas a serem opção são em, em, em um programa televisível que você quer é no YouTube e batista tem tudo para ele ser chamado em um canal dizer você que agora não está desenvolvida ao ponto de um canal começar a falar do YouTube mas graças ao graças ao batista graças ao, ao flash Party, isso vai acontecer isso é muito bom muito bom porque sei lá é uma honra quando a gente vai no sítio e somos tratados do jeito que nós, que nós somos, isso é uma grande honra eu queria afetar muito o Batista eu queria pedir para você que chegou até aqui, que se inscrevesse no canal, é, curtisse, colocasse gosto e compartilha a humildade do Batista, o Batista Miranda é o youtuber mais humilde, Batista é o youtuber mais humilde de Angola, porque ele é o maior, então eu lhe dou o título de mais humilde porque ele é maior e não, mas não se insoberbeu. Não sei se o termo está correto. Olha, vamos ficar por aqui, vamos ficar por aqui. E olha, para você que me segue, sabe que agora vamos passar a lançar vídeo assim. Vamos reagir, há muito riso aqui. Há muito riso, o e graças a Deus que chegamos aqui. aqui. Vamos reagir a muito vídeo, próximo vídeo no canal. Olha, se vocês verem ali no youtuber, verem ali qualquer coisa e gostariam que eu reagisse lá, coloca aqui nos comentários, mete gosto, compartilha e vamos crescer juntos. Olha, eu fico por aqui, foi uma honra ter sido até aqui, se inscreva, já sabes, e fui.